Né, trazendo o professor André Silva Carissimi, que é um dos coordenadores do, do Núcleo Rondon aqui na URCS, né, professor associado na Faculdade de Medicina Veterinária, e que vai falar com a gente sobre as atividades do Rondon, enfim, as últimas aí que o Rondon fez em 2017, principalmente sobre a Operação Pantanal que ocorrerá agora no Mato Grosso do Sul no mês de julho. Uh, mas antes da gente falar dessa operação, da Operação uh, Pantanal, professor André, fala um pouquinho sobre o Núcleo Rondon, como é que ele surgiu, enfim, como é que, qual é a ideia, passar a principal ideia do Rondon para os nossos ouvintes, aqueles que ainda não conhecem essa atividade. Boa tarde. Boa tarde. Então, o Núcleo Rondon, ele nasceu, né, o Núcleo Rondon URGS, né, ele nasceu em 2015, o retorno da URGS às operações do Projeto Rondon. Porque o Projeto Rondon tem desde 67, né? então esse ano, em julho, vai fazer 51 anos. A universidade participou muito daquela primeira época, da primeira etapa do Projeto Rondon, inclusive tinha um campus avançado em Rondônia. Em 2005, quando houve a retomada né, do Projeto Rondon, na segunda etapa, né, como chamo. E a URGS participou no primeiro ano, 2005, e depois ela ficou um bom período longe das operações. Nós retomamos a participação da universidade em 2014. Então, nós somos 2014, em julho de 2014 foi o nosso retorno, janeiro de 2015, julho de 2015, e então em setembro de 2015, né, então um grupo de professores que estavam envolvidos com as operações do projeto Rondon resolveram... né Uh, consolidar essa participação formando um núcleo, né, um núcleo de extensão e que foi efetivado aí no primeiro semestre de 2016. Então, o núcleo Rondon ele agrega não apenas os docentes, mas todo interessado, o aluno ou técnico administrativo interessado em participar, em colaborar com as operações do Rondon. A participação no projeto Rondon Nacional ele se dá apenas para docentes e alunos de graduação, que a gente faz mediante processo seletivo. Mas os alunos que já foram né, nas operações ou os técnicos administrativos, eles podem colaborar com o núcleo, né, com atividades, treinando, capacitando as nossas equipes, e também eles poderão participar do, do nosso próximo passo dentro do núcleo, que são as operações regionais. Na Operação Nacional do Projeto Rondon, a gente fica muito limitado a, a, ao, ao Ministério da Defesa, né? aos editais do Ministério da Defesa, que limita a participação né, de técnicos administrativos, o aluno de graduação só pode ir apenas uma vez, alunos de pós-graduação também não podem ir no projeto nacional. E no, e no regional, como é, a organização vai ser pelo núcleo Rondon-Urgs, a gente pode ampliar essa participação. Então, o nosso, hoje, o nosso momento dentro do núcleo são as operações regionais aqui no entorno né, do, de Porto Alegre. Bibiana Darlat está aqui para conduzir a entrevista comigo. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde. Uh, então, as pessoas que têm algum uh, interesse em participar no Núcleo Rondon, o que, que exatamente vocês buscam nelas? Quais seriam os requisitos assim para alguém que tem interesse? Vamos falar do Projeto Rondon Nacional, né? que é, é o que a gente tem participando e, e agora em breve nós vamos ter a Operação Pantanal. Né? Então, o que, que a gente sempre comenta nas palestras, né? no nosso, o nosso processo seletivo, ele começa com palestras obrigatórias, onde nós uh, apresentamos o que, que é o projeto Rondon aos estudantes, qual foi a proposta que foi enviada, porque a gente concorre com outras universidades com uma proposta de trabalho. Então, a gente apresenta essa proposta e a gente fala um pouco do perfil do aluno né, que a gente quer. Como tem uma limitação de número né, de alunos de graduação em cada equipe, que são oito, então a gente precisa de ter alunos que, né, que sejam multitarefas e alunos que consigam trabalhar em equipe porque são duas semanas, né, 15 a 22 dias, dependendo da operação, que são bastante intensas. Então... O nosso, o nosso treinamento, a nossa capacitação que ocorre no semestre antes, né, nos meses antes da operação, ela foca muito isso, né? o, o sentido do, da equipe, do trabalho em grupo e, claro, das, das oficinas e das tarefas lá. A gente não procura apenas um aluno que tem um conhecimento técnico, mas também a gente procura desenvolver o lado humano dele, né? que é, isso vai ser bastante importante lá na operação. Como se trabalha nessas operações nacionais em áreas temáticas uh, diversas da extensão, a gente nota também uma preocupação da seleção do Núcleo Rondon de ter uh, alunos de várias áreas diferentes, né, professor André? Acho que de, de cursos diferentes e de áreas de conhecimento diferentes também, né? uma equipe bem multidisciplinar, né? É, na universidade nós temos essa riqueza dos cursos, né, de graduação, de áreas de formação então, a gente tem como um pré-requisito das equipes elas serem multidisciplinares. Para a gente justamente né, juntar pessoas com visões diferentes de mundo e até de raciocínio, tipo de raciocínio, né? Às vezes a gente pega o pessoal das exatas que tem um raciocínio mais objetivo, né? O pessoal das humanas tem um tem um outro um outra abordagem, e essa diversidade ela se torna muito interessante. Isso faz com que a gente tenha tido bom bom sucesso, bom trabalho nas operações a campo, né? E como você acha que impacta na vida desses alunos que participam dessas operações, uma vez que eles voltam para a universidade? Eles é um impacto, assim, que a gente percebe que o aluno, ele, num primeiro momento, ele externa a vontade de voltar no projeto Rondon. Por isso que o projeto Rondon, o regional, seria interessante também, de modo que esse aluno permanecesse sempre em contato com esse tipo de, de atividades sociais, né? Então, é uma coisa que, no primeiro momento, é, esse, é essa experiência que eles nos passam, né? de poder, ah, que pena que eu não posso voltar, eu queria voltar. E o segundo, eu é assim, ah, vou virar professor, porque o, o docente no Projeto Rondon Nacional, ele não tem limitação, ele pode repetir várias vezes, né? Então, tem professores de outras, I, I, I, outras IEs que tem 20 operações, né, desde o retorno. Então, o docente não tem limitação. Então, o pessoal diz, ah, vou, vou virar professor para poder sempre estar tá indo. né? Então, tem essas situações assim que a gente escuta né, dos nossos alunos que foram. E isso é algo que eles carregam para a vida toda. Né? Aqui na, na universidade, existe uma preocupação do Núcleo Rondon-Urgs de fazer uma espécie de revezamento dos professores que vão né, dentro do núcleo, né, André? Uh, dessa, essa não é a tua vez agora de ir para na Operação Pantanal, né? Quem é que vai coordenar a delegação? É, dentro do núcleo, né, como a gente tem um conjunto de professores, a gente faz um rodízio de modo que possibilite, né, de uma forma uniforme, que todos tenham chance de participar, que não tenha aquela pessoa que sempre vai, né, porque chega num momento que acontece, a gente pensa na universidade né, como um todo. Se vai só sempre a mesma dupla, chega um momento que essa dupla, por algum motivo, a pessoal não possa ir, não tem material humano para coordenar as equipes e não tem a expertise, a experiência de coordenar uma, uma, uma equipe então nós temos um rodízio interno que sempre o, como são uma dupla que vai um, um é o professor coordenador e o outro é o professor adjunto sempre o adjunto ele vai ser o coordenador de uma próxima e como na equipe sempre tem o professor que é o suplente, caso haja impedimento de, de um dos dois né, titulares esse suplente sempre acompanha a formação para ele, num primeiro momento, ver como é que é que a, a gente trabalha dentro da universidade a questão do projeto Rondon. Na operação seguinte ele é o adjunto e depois ele vai ser o coordenador. E assim a gente tem essa matriz de rodízio, de modo que possibilite que todo mundo vá, tenha essa experiência de ser suplente, de ser o adjunto e também de ser o, o coordenador. Né? Em relação, então, à Operação Pantanal, que vai acontecer agora no Mato Grosso do Sul, qual exatamente vai ser o papel da URGS? É, a URGS vai foi designada né, para trabalhar no município chamado de Miranda, no Mato Grosso do Sul, que é ali a área do, do, do Pantanal, perto da Serra da Bodoquena. Então, a cidade tem uns 22 mil habitantes, tem uma característica importante, que é uma área que tem muito território indígena, né, tem áreas de assentados, então é uma área culturalmente rica. Então, os alunos vão, vão estar lá na operação, que já estão né, no processo de capacitação, eles vão ter essa vivência né, com comunidades indígenas, com os, os assentados, né? então, além da população urbana do, do município. Né? Essa riqueza e diversidade cultural que se verifica nas operações, e até a, a questão de vivenciar realidades completamente diferentes da que nós temos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enfim... Uh, embora, claro, haja operações regionais, uh, seria isso talvez o principal ponto de, de, de impacto, de enriquecimento na formação desses alunos? Porque sempre se diz, né? a formação, o aluno que passou pela extensão, especialmente pelo Rondon, ele é um aluno que sai totalmente diferenciado. né é, Com certeza, esse momento de ele sair daqui, de haver um rompimento com o seu dia a dia e ser inserido numa outra comunidade, com uma cultura, com uma rotina diária diferente isso já é, já é um, um, uma quebra né do da zona de conforto que o que o aluno tem né? normalmente durante o semestre de vir para a universidade ter aula trabalho né então é, essa questão de estar tá na operação ela é, ela é ela é muito rica em, em, em função disso né do permitir o, o aluno esse o contato com essa outra realidade. Às vezes a gente tem alunos nas equipes que nem de avião viajaram. E a primeira vez que viajaram de avião foi pelo Rondon. Né? Então, assim, para eles é muito mais né, importante né, esse momento, porque é uma nova experiência que até então não, não tinham não tinha, não tido. Né? Eu me lembro de uma situação que o, um, um aluno estava no avião, nós fizemos escala, conexão, e ele tinha que, a gente tinha que sair, pegar o, a outra aeronave, e ele não saiu. Aí nós tínhamos que voltar para puxar ele, chamá-lo, e assim, vamos embora. Assim, não, tá tão bom aqui, né? Então ele não queria abandonar, o, sair da aeronave, porque ele tava curtindo, ele, tava, ele tinha ido na janela também. Então são essas situações assim que são engraçadas, né? E, e mostra um pouco né, dessa, dessa riqueza que é o Rondon, né? Para a gente encerrar, professor, a questão do o núcleo romão está sempre aberta não apenas a, a, a alunos, mas também a docentes que queiram colaborar com o projeto e fazer parte também da, da equipe de formação, né? Claro, o, a gente tem que ver assim que o, a nossa equipe que vai, né, que é os dois docentes e os oito alunos, nós selecionamos, por exemplo, essa turma de julho foi selecionada no final de dezembro e início de janeiro. Em março começou o, a capacitação. E a gente tem professores né, que colaboram na formação, no treinamento, dentro das suas habilidades, dentro das suas áreas técnicas, que orienta os alunos uh, na questão da abordagem de alguns temas, né, das demandas que vêm lá do município. Então, essa participação, essa colaboração também é importante, porque enriquece. Né? O Rondon ele é um momento que a gente pode inserir as diferentes ações e extensões que nós temos na universidade, num projeto que vai ser levado para uma, uma comunidade fora daqui. Né? Então, a gente, tem, a gente veio com muito bons olhos essa colaboração né, de, de docentes, o técnicos, ou alunos de pós-graduação, né, que possam estar tá melhorando o nosso processo de capacitação e treinamento das equipes né, que vão a campo. Muito bem, André Silva Caríssimo, professor associado da Faculdade Veterinária e coordenador do Núcleo Rondon aqui na URGS. Muito obrigado pela participação com a Extensão em Foco e sucesso para vocês na Operação Pantanal, nas regionais e em todos os trabalhos que o Rondon efetivar aí nesse ano de 2018. Obrigado, boa tarde. Vamos agora às notícias da Extensão. O Departamento de Difusão Cultural realiza neste mês a Expo Japão 110 anos que celebra o aniversário da imigração de japoneses para o Brasil. A mostra aborda a história dos imigrantes e a cultura nipônica por meio de painéis e artefatos, com mais de 40 objetos expostos ao total. A visitação está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às seis da tarde. O evento acontece até 21 de maio, no Solarium do Instituto de Letras da URIX, com entrada franca. A mostra cinematográfica de identidades ancestrais no cinema africano acontece entre os dias 14 e 18 de maio, os filmes escolhidos abordam as perspectivas sociais e culturais de diferentes povos da África. O evento será realizado na Sala Redenção, no Campo Centro da URGS. As sessões acontecerão às 4 da tarde e às 7 da noite, com entrada franca. A atividade é uma iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS. Extensão em foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.